Quanto tempo você ainda vai ficar com essa questão da briga com seu irmão, na discussão que você teve com seu pai, com a sua mãe, na ruptura que aconteceu com a sua família? Quanto tempo você vai remoer isso? Chegou a hora de resolver. Talvez você não tenha coragem, não tenha ainda incentivo de voltar a falar com essas pessoas. Tudo bem, mas você vai saber como isso impacta diretamente na sua vida financeira, Amorosa na sua saúde e etc. Se eu fosse você, não perdia e você veria uma outra maneira de solucionar esses seus impasses familiares. Dias 20 e 21 de dezembro, você tem um encontro marcado comigo aqui. Aguarde. Raul,